Considerações finais, é, vai ser sobre Tolkien Token Talk, achei muito massa, e mais uma vez a participação da galera, a participação de, do, do público, tudo interagindo, comentando, conversando entre si, eu acho que já saiu até namoro aqui no, nos comentários, pelo que eu entendi. É, eu anotei o nome, dentre obviamente vários que mandaram o superchat, agradecer ao Igor Valois, não sei se é Valois ou Valois. É, ele mandou um super chat super super gordo aí é muito interessante porque ajuda muito aí no, no no trabalho da turma vocês não sabem como é importante reconhecer dessa maneira e eu acho que tem projetos que realmente você pode colocar seu dinheirinho com muita tranquilidade eu vou trazer um bastidor que pode ser contado das gravações da Prime o César ele teve uma atitude linda no último dia de gravação de levar um bombomzinho, de levar uma lembrança para todas as pessoas que trabalharam atrás das câmeras, e não eram poucas, eram pelo menos 10. Então, quando vocês estão dando dinheiro para token talk, talk vocês estão dando dinheiro para pessoas boas dessa maneira. É isso. Então, e, e, e vou falar a verdade. Isso daí a gente fez questão porque a gente foi muito bem tratado pelo pessoal que, que gravou esse talk show que eu participei com o PH. E eu lembro de ter contado, era mais ou menos 30. E aí eu falei, cara... Todo mundo que tava aqui é, é, é tipo, é um agrado, mas aí a gente entrou lá e eu gritei, falei, cuidado, pessoal. Aí é o Ana, tá do TT. Cuidado. É, eu não, eu não. E meu, faz muita diferença, porque todo mundo que tá ali, o, o Kaique gravou lá com o pessoal da Play9 também, na Play9, e cara, como o pessoal é focado, eles querem, eles realmente querem que você entregue o seu melhor ali, aí dá muito gosto, cara. Obrigado aí, Halbrand. É. <risos> o nosso Halbrand, o Brazilian Halbrand. PH, sempre um gentleman. Obrigado, querido. Não, eu, eu que agradeço e sempre que chamar, estou de volta. Qualquer coisa que eu falei sobre o Anéis de Poder para é, criticar, corrigir, pode fazer o corte lá da, dos meus vídeos, trazer aqui para o TT. pegar meu TT filho. É, é, é rei história é essa de fazer um encontro aqui em Fortaleza e tal? Vamos ver um dia que eu tiver aqui, né? Putz, bicho, eu, eu, eu já tenho a data, mas eu não posso falar ainda, porque eu tô fechando Ixi, com o local aí. Para que eu esteja... Manda no zap, manda no zap. É, Junto vou mandar. Com a figurinha. Vou mandar. <risos> Beleza, então vamos lá, Gil. Suas considerações finais, por favor. Cara, as minhas considerações finais iam para um lado, mas depois que o PH falou, acho que elas vão para um lado completamente diferente, mais semelhante à do PH mesmo. É, as considerações finais não são sobre a série no geral e quesitos técnicos ou expectativas é também um, um agradecimento no geral é, a vocês é, ao a comunidade do Tolkien Talk que também me tratou com muito carinho é, vou, acho que foi eu não sei se foi o Sérgio o César eu não sei quem foi que em algum momento divulgou alguma coisa minha e muita gente veio também no meu canal e outras pessoas que também não são da comunidade, mas, no geral, é, as considerações finais são um agradecimento é, simplesmente por estar aqui. É, eu estou na minha casa dos 20 e tantos anos, eu não tenho nem metade do conhecimento que vocês têm sobre as coisas, eu não sou criadora de conteúdo há muito tempo, eu não estou nesse meio há muito tempo. É, então, foi uma reviravolta muito grande que aconteceu na minha vida, eu trabalhava com uma coisa completamente diferente, que é a advocacia. E, como eu comentei no começo dessa live, que a gente estava é, passando o pano para a Galadriel, eu passei por um período de luto muito difícil no ano passado e eu, francamente, não sei como teria sido se eu não tivesse fazendo o que eu faço hoje. Que é, simplesmente, eu amo os meus dias. Eu amo tudo que eu faço, 24 horas por dia. Eu faço com muito amor, com muito carinho. E o mais legal é conseguir trocar essa experiência com pessoas que também têm tesão é, de fazer o que fazem e de falar o que falam. Porque nesse meio da criação de conteúdo, a gente também lida com muitas pessoas que já entraram no piloto automático. E isso é a coisa que eu menos quero. E a, a coisa que eu mais tenho prazer em fazer hoje em dia é falar com pessoas que têm tesão, que têm vontade, que, cara, é, passam três horas e meia numa live falando do que elas amam com paixão, é, não pelos likes, nem pelo hate gratuito, simplesmente pelo fato de que a gente quer ver uma coisa melhor, quer ver uma coisa maior, é, quer ver as coisas que a gente tanto ama, né? É, atrás das câmeras, mas também na frente das câmeras, que, coisas que eram parte do nosso entretenimento, que viraram parte da nossa vida. É, então, isso é muito significativo. Ativo, e eu espero que as pessoas do chat, muitas pessoas é, no, no meu canal do YouTube se mostraram muito surpresas quando eu respondo falando isso, que um like faz toda a diferença, é, um comentário faz toda a diferença, um inscrito faz toda a diferença, pode ser porque eu seja iniciante no, no negócio, pode ser, mas assim, eu sinto com vocês que também é a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, ter uma comunidade aqui, ter é, um, um comentário, seja uma crítica negativa, positiva, desde que seja construtiva, é, tá valendo porque a gente faz as coisas, porque a gente gosta, a gente faz com amor. Então, as considerações finais é, são para agradecer todo mundo da, da comunidade e também vocês, principalmente, por, tipo, olha onde eu tô, tipo, <risos> eu, tô, eu tô com os maiores do ramo, tipo, os caras estavam lá no Prime Video oficialmente, falando é, mensalmente sobre a série, uma das maiores séries da história, e, e eu, eu... eu... E né? até outro dia eu estava escrevendo petição inicial. Então, as considerações finais são só para agradecer, geral, enfim, seja Deus, universo, toque. Fechando as nossas estrelas, temos aí o senhor Isoton, que a gente fez uma live há um bom tempo atrás, depois a gente se conheceu no Rio. Não tem uma vez que a gente não está não, não junto, que a gente não faz uns vídeos engraçados. É, eu vou fazer uma compilação dos videozinhos que a gente tem aqui. É, eu, sou, eu, eu, tenho, eu tive o privilégio de conhecer todos que estão aqui, eu conheci pessoalmente em algum momento. É, mas a gente ainda vai conseguir juntar todo mundo. Kaique, suas últimas palavras aqui nesta live, por favor. Gente, valeu demais pelo, pelo convite. Obrigado mesmo, sim. É... Eu, eu não me acostumo com a sensação de estar tá aqui, mas eu posso dizer que agora tem uma, uma tranquilidade de estar tá entre amigos, assim, que melhora tudo, né? Mas ainda, ainda tem um friozinho na barriga, assim, de, de ter que estar à altura de todos vocês e tal. Valeu mesmo, galera do chat aí também. Valeu, obrigado por a, acompanhar a live, a galera que veio lá do meu canal, postei lá na comunidade, fazendo convite, né, pra galera vir para cá. Então, valeu mesmo, né? A gente tá numa internet aí onde conteúdo não falta para você assistir sobre a série. Então, quando você chega aqui no meu canal, aqui na live e tal, você tá depositando uma confiança, assim, que, que eu agradeço bastante. É, e é isso, cara. Eu acho que eu já falei eu falei muito, peço desculpas por ter falado muito. É, espero que... Assim, cara, o grande recado que eu posso deixar aqui, galera, é, tenham nuances, assim, Entendeu? Isso pra quem quer ter. Eu acho que tem gente que precisa não gostar dessa série, entendeu? Infelizmente. Por algum motivo que, cara... Você criou isso pra você mesmo, entendeu? Tem, tem gente que precisa dessa grana, porque... Quando as pessoas falam, né... né sobre a posição do produtor de conteúdo, gente, hate. Falar mal. Se eu fizesse um vídeo, como o Anéis de Poder destruiu o Tolkien. Esse vídeo ia dar muito view, entendeu? Eu ia ganhar belos views aí com esse vídeo. Mas não é a minha impressão né, não, não é que eu, é, tem gente que não pensa muito dessa forma, se leva a pensar dessa forma, eu acho que tem que criticar, o que eu fiz aqui nessa live, grande parte, foi fazer críticas muito duras, eu acho que algumas críticas que eu tenho, são algumas das críticas mais duras que eu vejo na internet brasileira no momento, e eu, eu não acho elas mais elaboradas, nem nada disso, entendeu, mas, eu foram acho. pontos que foram... <risos> <risos> eu acho, você só não fazendo pela modéstia, mas eu acho muito bem elaborado <risos> não, obrigado, mas assim é... cara, não me impedi de ter críticas que eu acho que tem que ser faladas do que eu espero, é o que acho que foi a Gi que falou, né? a gente quer que seja melhor eu quero que seja muito melhor entendeu? porque eu gosto, é sexta-feira são 11 blau, eu estou aqui falando sobre isso é porque é muita paixão né? acho que a galera comenta isso nos meus vídeos de vez em quando cara, dá pra ver como você gosta da tá parada e é isso, olha o que a série me leva a fazer, né? viver o, o, a, a palavra da coisa né? em si aqui, trocando. Então é isso, galera, acho que quem, quem dá uma chance para a série, quem não precisa que ela seja um símbolo negativo do que deve ser combatido no mundo, quem está nesse, nesse nível aí, então, meu amigo, escolha suas batalhas, enfrente-as e é isso. Quem tem a chance de, de se permitir gostar de algo que pode ser gostado, se for do seu agrado, acho que é bom a gente ter nuances, entendeu? Como eu me levo a ter. Tem coisas que eu critico, coisas que eu gosto muito, né? Como eu tô falando, quero muito ver esse Sauron. Ele é um cara que foi construído de uma forma que eu achei... Putz, tem umas coisas meio truncadas aqui. Mas caramba, que motivação legal, cara. Que, como é legal ver esse lado do Sauron específico, nessa coisa da ordem. Né, uma coisa que é, é muito própria desse personagem, que faz ele não ser o vilão genérico, que muitas vezes ele é visto como, e ele não é. E os caras botaram isso lá, eu acho isso um valor acho que eu amo. tô vendo um ator tendo que se colocar no papel de um ser primordial, milenar. Eu acho que o cara tá, deve estar tá fazendo um trabalho assim que, putz, imagina o que, que é né o processo, se colocar no, no, nos pés de um, de um anjo caído ali falando com uma elfa. Que coisa incrível, né? Eu acho incrível eu ter a oportunidade de ligar minha TV e ver isso, porra. Eu acho foda um que texto base aqui que, que dá margem pra isso, essas coisas que são, além do entendimento humano, serem representadas na tela. Com a puta daquela cena, eu sempre volto naquela cena quando ele fala I have been awakened since the breaking of the first silence. Porra, meu irmão! É a gênese do mundo, meu irmão, sabe? Enfim, é isso. Eu acho que a gente tem que sair daqui, cara, esse livro tá completo, ele não precisa de mais nada. Ele já, já foi escrito, já está pronto, entendeu? Então, assim, a série errando, acertando, ela, ela não, a página daqui não cai. Ela nunca vai cair. Ela nunca vai cair. Só isso aqui é O Senhor dos Anéis, entendeu? Só isso que é. Já está completo. Então é isso. Vamos daqui para frente com nuances para poder gostar, não gostar, para que a gente possa aproveitar como for melhor para cada um. Acho que é. E muito obrigado a todos. Agradeço demais. Valeu. Sérgio, você arremata aí, por favor? É, já falaram as estrelas, agora a vez das estrelas cadentes, né? Estão em decadência, falaram. Então, é, até eu falar um pouquinho do histórico do TT, né? O que está chegando agora, o que está já indo embora dessa live aqui, estou dizendo chegando, chegando agora no canal. É engraçado que a nossa pretensão no começo era, era fazer 10 mil inscritos, que a gente achava um número interessante, né? 10 mil pessoas para ouvirem falar sobre Tolkien. E agora a gente já está com 143 mil, um número que a gente nunca pensou em chegar, porque é um canal de nicho. Hoje a gente tá falando da série, né? a gente está fazendo quem é o estranho, quem é, quem é esse personagem, qual o é que vai acontecer na segunda temporada. Só que meses atrás a gente estava falando de Weiss, um texto de anglo-saxão que o Tolkien estudou e fez uma, uma edição desse livro. E o que é Uncreen Weiss? Quem que sabe o que é esse livro? Em 2016, a gente estava falando de Ossano Equenta. E o que é o Ossano Equenta? É um texto que foi publicado ano passado na Natureza da Terra-média, e a gente estava falando dele em 2016. Então, assim, falando de Hermenêutica na Terra-média, falando de dos personagens... Em 2016, o César estava falando que existia uma versão do, da Galadriel, que ela era guerreira, e era uma das várias versões que o Tolkien tinha escrito, e provavelmente ele teria deixado essa versão. Então, assim... A gente sabe o legado que a gente deixou já, já está escrito e a gente está construindo ainda, mas a gente sabe o que a gente já fez até hoje. É, embora tenha esse, essa pequena é, minoria barulhenta que hoje fala assim, o TT depois da série não presta mais, mas isso não, não nos preocupa porque, um, a gente não vive do canal, a gente não fala isso com soberba, por quê? Porque o segundo ponto a gente faz porque a gente gosta de falar de Tolkien, gosta de falar das histórias dele, e a gente quer que as pessoas queiram ouvir o que a gente tem a falar. Então, a gente não se preocupa de ter que bloquear pessoas, ter que excluir mesmo, que a gente não quer que, que venha aqui só pelo ódio, né? A gente quer falar para quem quer ouvir. E, e quem conhece, a gente sabe que a gente fala é, é, só a verdade do que o Tolkien deixou. A gente fala é, dos escritos fala de coisas obscuras dele, que ele deixou escritas, coisas que não tem por aí, né? Qualquer canal que fala sobre isso. E é aqui, quem que quem chegar aqui, mesmo com ódio, vai encontrar esse material, acho que vai até aumentar o ódio deles, porque sabe da qualidade do conteúdo que tem aqui no Tolkien Talk. E eu não estou falando isso, né, porque eu sou um dos criadores do canal, eu e o César, mas porque o Tolkien Talk não seria hoje o que é se não fosse toda a equipe que tem trabalhando com a gente, né? É, a Inês está aí à prova, a menina está voando aí em Portugal, lá, eu acho que ela já é o nome mais conhecido de Tolkien, <risos> deve ser, já está em contato com a editora lá que publica Tolkien em Portugal, a gente está chegando longe. A gente já trouxe grandes nomes aqui do, do, do tokenismo mundial. Teve Ted Nesmith, teve Christina Skoll, Wayne Hammond, é, vai, Corey Olson, vai ter mais gente aí é, é, no próximo ano, que eu já quero trazer aqui, já estou pensando quem que eu vou trazer. Agora a gente relaciona até com a série também, que faz parte, né? um canal que também tem esse lado pop. Então, assim, o nosso legado é esse. E a gente vê que nós não somos, é, é, como o PH falou antes, a gente não nasceu pronto, nós não estamos prontos ainda. E por que nós não estamos prontos? Porque a gente traz pessoas como vocês aqui, que têm outras visões, têm capacidade de falar, às vezes, melhor do que nós, assim, em certos aspectos. Então, o PH, durante a, a, as análises lá, acrescentou demais. A Gil chegou assim, no finalzinho. A gente viu o potencial dela. Para vocês verem, o canal dela ainda vai fazer 10 mil inscritos. A gente já tem a segunda vez que está trazendo ela. Não é porque a gente quer que o público dela venha para cá. A gente quer que o nosso público conheça pessoas assim que também sabem passar com qualidade o conteúdo. Então, a gente quer que o nosso público vá para lá, para o canal dela. Então, por isso que a gente traz. O Kaique, então, nem se fala, fazia tempo que ele veio aqui pela primeira vez. Aliás, a gente que foi lá, né? O Kaique, eu acho que nunca esteve aqui. Então, gente, um pecado nosso aqui que deixe, ter deixado passar tanto tempo. Então, já estava na hora do Kaique vir. É, é, teve o Thiago Romariz também que a gente foi no canal dele abriu as portas lá para gente ele foi convidado para essa live mas infelizmente por causa de agenda ele não pôde comparecer então assim tudo isso é coisas boas que a gente consegue agregar nessa nossa nessa nossa aventura né não é uma jornada é sozinho então, é a aventura é com outras pessoas e os Tolkien Talkers também que são assim que seria de nós se não fossem eles né não estou falando só de super chat e, e pessoal nada é o pessoal da amizade mesmo, de indicar o canal para outras pessoas, de dizer, olha, por causa de vocês eu saí de uma depressão, por causa dos vídeos de vocês eu voltei a ler Tolkien, por causa dos vídeos de vocês, olha aqui, ó, aí vem com ali um, um, um monte de livros que comprou agora na promoção. Então, assim, é tudo isso que faz com que a gente tenha vontade de continuar aqui. Eu costumo brincar com lá no, no nosso grupo de WhatsApp, só do, do, dos membros do TT, que um dia eu vou sair daqui, um dia eu não vou estar aqui para o Tolkien Talk continuar. É, talvez o César continue, a Inês ou vai vir outras pessoas, mas eu não vou mais estar aqui, mas eu sei que o Tolkien Talk vai continuar por muito tempo ainda é, fazendo esse trabalho de excelência e conteúdo não falta. Né? A gente tem um mundo todinho aí para explorar, muitos personagens, acontecimentos, simbolismos. Né? Então, Tolkien Talk veio para ficar, essa é a mensagem. Agora, agregando muito mais pessoas, amigos, colaboradores, eu espero que vocês, os três as três estrelas que estão aqui que voltem mais vezes, que queiram também participar mais vezes. As portas estão sempre abertas para vocês. É uma é uma aventura de construção, realmente, de construir uma comunidade que seja benéfica para quem está assistindo. Três três coisas que eu combinei com o César no começo do canal. É não falar de religião, de política nem de causas sociais, porque eu acho que Tolkien agrega, o Tolkien ele, ele, ele congrega as pessoas. E se você começar a falar de política, de religião ou de causas sociais... Cada pessoa pensa de um jeito, né? Então, assim, eu acho que se a gente focar só no Tolkien, tudo bem. Agora, por exemplo, eu quero falar de religião, eu vou lá no Guardião Católico. Se eu quiser falar de política, vou lá no meu Instagram pessoal, sei lá. Então, assim, o Tolkien Talk serve para falar sobre Tolkien. Então, sempre que vocês quiserem vir, podem vir, estão convidados. É, quando quiser que a gente vá no de vocês também, é só chamar que a gente vai também arrumar a agendinha e vai. Então, tudo isso é para dizer o quê? Que a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Essa live All Stars foi para isso. Para vocês fazerem parte também da nossa história cada vez mais. Agradecer, então, a vocês, a presença da Gil, do Caí e do PH. Agradecer também a Inês, que já está dormindo aí. Obrigado, Inês. Mais uma vez, a Inês está sempre firme e forte com a gente. O César também, pela parceria de sempre. Muito obrigado a todos que acompanharam agora até o final. É sempre uma satisfação. Nossa programação, como sempre, continua. Nós não tiramos férias. O TT nunca tira férias no final do ano. Então, nossa programação aí vai virar o ano. Conteúdos inéditos, completos para vocês. Muito obrigado a todos. Boa noite, bom final de semana. E é sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Até o próximo vídeo e um abraço.